oi, águas cinzas e a finalização, um acabamento e uma visão geral do brejinho. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Legal, então estamos terminando o trabalho de ferro cimento no, no brejinho. Estou colocando ali algumas coisas a mais. Umas... Instalei um chuveirinho no meio do, do limoeiro, então dá para tomar um banhozinho ali também. Não vai ser laguinho, já, já comentei com vocês, vai ser ali recoberto com, com seixo. Então, dá para imaginar, vai ter as pedrinhas, plantas, e no meio disso, liga o chuveirinho, né? Legal. Aí vamos acompanhar também. E é legal acompanhar os sons, né? Na hora que o sistema está tá trabalhando, que o, o sifão bel começa a funcionar. É? Legal. Então, agora o sistema incorporou sons, o que é muito não tinha, né? agora a gente tem, além do tratamento do efluente, além da, do que a gente está buscando, de alguma beleza também, junto com o tratamento, agora a gente também tem a possibilidade de sons. Bom, vamos dar uma olhada na, nas coisas aqui. E para finalizar, estou construindo ali do lado do, do brejinho, uma, um, um, um caminhozinho de tijolo para colocar um banquinho e ficar apreciando as coisas. Vamos ver. Cada um tem um jeito de, de fazer as coisas e eu tenho o meu jeito. né A partir do projeto eu sei o que é que eu vou fazer. Ou pelo menos eu tenho uma boa ideia do que é que eu vou fazer. Só que isso vai mudando enquanto eu estou fazendo. Porque o tempo todo tem uma conversa com o terreno, com o entorno. Né? E eu vou me perguntando o que é que poderia ser aqui, como é que eu melhoro ali, né? de que jeito que as coisas estão se encaminhando. Então, essas pedras que estavam acumuladas aqui e que elas vêm do, do saprolito que eu trouxe ano passado, eu acabei fazendo o contorno de todo o brajinho. Agora está lago porque eu estou ainda observando né, o, a, a infiltração ou não de água. Está correndo tudo bem. Olha, ontem estava todo cheio, enchendo o um laguinho. Aí lá embaixo eu já virei o caninho para ter a, a drenagem do efluente. Não tem cheiro, está tudo tranquilo. E ontem mesmo eu coloquei mais algumas pedras fechando um lugarzinho para sentar e observar. A ideia é preencher isso tudo com pedras roladas, pedras de rio. Mas aproveitei também para fazer mais uma brincadeirinha. Como a ideia é colocar é, pedras roladas aqui onde a gente possa e, e, e colocar flores eu resolvi instalar também um chuveirinho Ai, que legal olha só então saindo do do limoeiro no dia de calor vamos poder tomar um banhozinho aqui também querendo a gente vem e fecha o chuveirinho vamos dar uma olhadinha novamente no sistema olha já está quase legal vamos fazer vamos fazer ele funcionar aqui ok tudo funcionando legal, a gente vê uma coloração mais escura da água chegando por aqui. De um dia para o outro isso já fica tranquilo. Com as pedras, os seixos rolados, essa água vai bater, vai passar por baixo e vai ser drenado por ali. Vamos ver junto funcionando o chuveirinho? É, que legal! Aí poder tomar um banhozinho. Legal, né? Vamos ver o efluente sendo drenado. Aqui pelo lado. Ali eu já tinha mostrado. Esse tubo estava levantado. Quando eu levanto, eu aumento o nível do laguinho e quando eu abaixo ele eu posso controlar o nível do laguinho e a mesma coisa eu posso transformar isso num sifão e esvaziar todo o lago quando eu quiser quando eu fizer essa outra parte que eu refizer essa outra parte é só deixar o espaço adequado para fazer as coisas dessa maneira Olha só, a água do laguinho para os passarinhos, ontem ela estava escura também, hoje já está clarinha. Se eu coloco plantas aquáticas por aqui, eu já consigo também uma qualidade melhor do afluente. Mas não é isso que a gente vai fazer. Aqui nós estamos ainda fazendo o teste de estanqueidade. Tá indo tudo bem. Estou fazendo a finalização. Tá indo legal. Aqui eu quero fazer uma calçadinha para gente chegar até lá na frente. E aqui desse outro lado também uma calçadinha. Aí é capaz de eu fazer com os tijolos. Estou com tijolo aqui, comprei mais tijolo ali. Então esse pedacinho aqui eu devo fazer de tijolinho. Depois disso, aí é pensar em fazer a parte de baixo, ou refazer a parte de baixo. Avancei um pouco mais fazendo uma calçadinha aqui do lado. E olha só que legal. A água ontem, que estava bastante escura, com a chegada do efluente, vamos ver como é que está aqui. Ainda vai demorar. Então, com a chegada do efluente, fica tudo escuro. Imagino que isso seja indicação da presença grande de matéria orgânica. Oh, pequeninha vem aqui. Vem cá. Aqui, aqui. Oh, lindeja. Oh, lindeja. Essa é a chante tá passando um dia aqui em casa. <risos> Saúde! Então, olha só, de um dia para o outro, clareou toda essa matéria orgânica. Então, essa matéria orgânica foi degradada muito rapidamente em condições de, de aeração. Né? Oxigênio presente, cheiro nenhum. Eu precisava fazer análise dessa desse efluente. E eu vou entrar em contato com o pessoal da Unifei. Ver se existe interesse da gente estudar todo esse processo junto. É, mas então, olha só que que legal. E olha aqui a água como é que tá clarinha. Não choveu essa noite. Ah, então eu tô achando que. Olha, essa água está muito clarinha. Talvez o carbonato presente aqui no, no cimento, que eu cimentei isso aqui ontem, então o carbonato presente aqui no cimento, eventualmente pode ter contribuído para clarear essa água. Vou salvar uma formiguinha aqui, vem cá, fia. Vai. Isso. Chegando na parte do acabamento, um caminhozinho para dar acesso até o final e um outro caminhozinho de tijolo, misturando um pouco de pedras e tijolo. Primeiro eu nivelei esse pedaço aqui, deixando uma queda ali para a parte de baixo, coloquei até a linha, estou vindo com uma massa mais reforçada e assentando os tijolos. Depois eu venho com um pouco mais de, de massa preenchendo os vãos. E aí vamos ter um caminhozinho. Provavelmente eu vou podar alguns galhos da acerola. E deixar um espaço para colocar um banquinho. O laguinho não vai ficar aqui. No lugar dele, seixos rolados, pedras de rio. Porque eu quero ter a possibilidade também de de vez em quando tomar um banhozinho aqui, eu vou mostrar aqui nós vamos ter a possibilidade ah, olha aí um chuveirinho instalado então por aqui vão ficar os seixos rolados um espaçozinho para colocar um banquinho e a parte de baixo que vão ser os brejinho, os laguinhos. tá ah, legal! Então, chegou até aqui, estiver curtindo as histórias, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreve, compartilha com os amigos. Pô, faz alguma coisa dessa aí na sua casa, né? Se, é, vamos cuidar dos nossos efluentes, ao mesmo tempo embelezar o lugar, ao mesmo tempo gerar maior biodiversidade no lugar, trabalhar com plantas e, e flores, é, e de repente inventar outras coisas para fazer, pode ficar bem legal. Tá bom? Diz aí nos comentários o que está achando dessas histórias todas. Né? Já pedi, volta a pedir, compartilha com os amigos, pergunta alguma coisa se está se é, com dúvida, se for mais geral as coisas, dá para a gente fazer um vídeo também abordando o assunto. É isso. Tudo funcionando legal.